Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane, sou professora Google Innovator e Google Trainer e também sou líder GG do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu estou aqui para compartilhar uma super dica com você de como configurar links de compartilhamento no Google Drive. Vamos lá? Para você configurar as opções de compartilhamento de links, como cópia, preview ou template preview, você vai precisar anotar essas três expressões aqui. Mas antes de configurar os links, é importante você verificar o acesso ao documento. É só clicar aqui no botão compartilhar e verificar se aqui está aberto para que qualquer pessoa com o link possa acessar o documento. Copie esse link, dá um concluído você pode fazer a edição do link na própria barra do navegador ou no editor de texto de sua preferência. Observem que depois dessa barra tem o edit. A gente vai apagar essa expressão aqui e vai configurar dessa forma. Se você quiser que a pessoa que tem acesso ao link faça uma cópia direto, você vai usar o barra copy. Se você quiser usar o documento como um preview, você vai usar a barra preview. E se você quiser que a pessoa visualize antes de fazer a cópia, você vai usar o barra template barra preview. Eu vou mostrar para vocês como fica configurado esses links. Na primeira opção do barra copy, quem tiver acesso ao link vai visualizar essa página e vai conseguir fazer uma cópia do documento que você está compartilhando. No link com o final barra preview, a pessoa que tiver acesso vai apenas visualizar o documento que você está compartilhando. E essa opção que eu mais gosto e mais utilizo, o barra template barra preview, é super legal porque a pessoa que tem acesso ao link consegue visualizar e decidir se ela quer usar esse modelo ou não. Quando ela clicar nesse botão usar modelo, ela vai criar uma cópia pessoal do documento que você está compartilhando. É isso, gente. Muito bacana a gente poder configurar os links do jeitinho que a gente quer e facilita bastante o nosso trabalho. Se você gostou dessa dica, compartilhe.